Ora, ora, ora, quem poderia imaginar que o governo do Dilma seria um fracasso tão rápido? Eu sei a resposta para essa pergunta. O Paulo Guedes, quando ele disse que o Brasil seria uma Venezuela em seis, é, desculpa, uma Argentina em seis meses e uma Venezuela em um ano, os Faria Limers, o MBL, o Centrão riram da cara do Paulo Guedes. Falaram que o Dilma ia ter uma política econômica moderada. E aí o que, que temos hoje? O mercado financeiro inteiro em desespero. Nós temos o próprio Dilma desesperado com seus ministros, tentando encontrar culpados, quando o verdadeiro culpado é ele mesmo. Então vamos analisar o que está acontecendo no nosso ruezil nesse momento, certo? E Bovespa continua despencando, hoje chegou aos 100 mil pontos, certo? Imagina isso, o Brasil estava crescendo numa, numa corrida mundial, certo? Enquanto agora no governo Dilma, todos os dias que eu vou checar, nós caímos mais e mais pontos. Isso daqui não é afetado só porque está acontecendo na gringa. Isso daqui acontece porque o investidor não acredita mais no nosso país. Não acredita que isso daqui é sério, não acredita mais na justiça do nosso Brasil. E esses caras pela democracia, como dizem, são capazes de qualquer coisa, inclusive destruir a nossa nação. E aí, a Ibovespa caindo 1,61% no momento que eu gravo esse vídeo. É só questão de tempo até cair novamente e vai passar dos 100 mil, certo? E aí nós temos o dólar, continua aqui em uma crescida enorme certo para mim está com o dinheiro total não é bloqueado lá no Google é uma boa notícia certo Porque meu dinheiro está bloqueado em dólares então se o dólar continuar subindo certo a curto prazo eu vou estar ganhando um dinheirinho seja daqui 30 dias ou 30 anos mas vamos falar sério aqui com o dólar subindo tudo vai mal e a longo prazo vai mal para o meu canal, vai mal para os investidores, vai mal para o Brasil que não consegue comprar lá fora. E tudo isso por quê? Porque nós temos um presidente imbecil. Hoje nós temos a pesquisa com né, tomando sites, tá, a própria esquerda tentando passar pano, não sabem o que falar, não. Economia vai ladeira abaixo, mas também não é tão ruim, não é mesmo? E aqui a pesquisa diz o seguinte, tá? Tem separado o mercado financeiro e a opinião pública nos próximos 12 meses Qual é a sua expectativa em relação à economia para alguns imbecis da opinião pública que assistem rede Globo de desinformação ela é boa vai melhorar sim ele prometeu picanha ele disse que vamos ter picanha eu acredito no Dilma em pleno 2023 o ano da picanha? Sim, imbecil. Continua achando isso, enquanto o mercado financeiro tem uma opinião completamente diferente. Ali, 6% acho que vai melhorar. Vai ficar do mesmo jeito, fica de igual para igual, opinião pública, né? e tanto quanto o mercado financeiro ficam parecidos aqui com 16 e 14. Só que né, ninguém acredita nisso. Aí vamos lá, para piorar... 78% do mercado financeiro acha que vai piorar, cara. 78% isso daqui demonstra que o Dilma não tá nem aí para economia. Para ele é ótimo que as pessoas entrem em falência, para ele é ótimo que as pessoas precisam, precisem do Estado para se manterem. Não, o papai Estado vai cuidar de vocês. Não se preocupe, a picanha está vindo. Enquanto isso. Ladeira abaixo. E aí? Certo? 68% do mercado financeiro. Lula não está preocupado com inflação, diz pesquisa. É claro que ele não está preocupado. Vocês acham que um cara que saiu da prisão, que tem toda a mídia podre do lado dele, que tem todo o STF, que tem senadores, congressistas, o um partido inteiro do lado dele, vocês acham que ele está preocupado com inflação? Ah não, ele já sabe, a culpa é do Bolsonaro, é, venceu vacinas, aí 38 milhões em vacina, a culpa é do Bolsonaro, a inflação é culpa do Bolsonaro, a gasolina é culpa do Bolsonaro, certo? O aumento de tudo é culpa do Bolsonaro, só que uma hora o povo vai ver que rei, hey, que adianta ter eleito o Dilma, tá? Eu falo aqui eleito... E o Dilma, se ele vai ficar culpando a gestão interior, anterior para tudo, isso aqui é completamente ridículo. Só que ainda fica pior, cara. Tá? Aqui já vemos que o governo Dilma vê base virando fumaça no Congresso, estão se rebelando. Mais de dois meses após a posse, e pouco mais de um mês depois do de Congresso iniciar a nova legislatura. O Governo do presidente Dilma, do PT, viu uma base aliada desorganizada e com vários focos de rebelião. É o que relatam fontes do Palácio do Planalto, ouvidas pela CNN, que sempre foi de esquerda, lá nos Estados Unidos eles são os democratas e tudo mais. Para a CNN estar tá reportando a verdade, é porque é algo muito ruim. Pode esperar o dobro de ruim do que isso acontecendo, tá? O caso mais recente, que mostra o grau de confronto do Executivo, é a acusação de aliados do Presidente Dilma de que a Câmara dos Deputados barrou o acesso do governo à lista de parlamentares que assinaram o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro. Em razão disso, os operadores políticos do governo têm recorrido diretamente às lideranças partidárias para ter acesso aos nomes dos parlamentares das bancadas que estão assinando a lista. Ou seja, já era. E aí, <risos> o Dilma entra em desespero. Estamos aqui com a Veja. A Veja, tá? O super esquerdistas da Veja. Dilma fez reunião para reclamar do seu governo em público. fez palmo nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ele é retardado? O que ele quer fazer com isso? Queixas revelam descoordenação e falta de controle na presidência. Aliados acham que Dilma mudou e consideram provável uma reforma ministerial neste semestre. Ah, o oh Quem really? poderia imaginar que preencheram os ministérios com pessoas com o Dilma nem sequer sabe o nome, como ele disse mesmo? Ele mesmo disse, ele não sei nem quem é o nome deles. A gente colocou lá para conseguir governabilidade, segundo ele. Colocou ministros. Que são completamente retardados por pura lacração. Escolheu ministros por cor de pele, por sexo. É a única coisa que importava para ele aparecer bonitinho, agradar a mídia podre. E aí você tem ministros completamente despreparados. Não só isso. Para que tantos ministérios? Para que inchar essa máquina pública só para parecer bonitinho, para falar, oh, estamos cuidando de vocês? Mas vamos lá ao terrível caso Dilmo resolveu repreender a sua equipe ministerial acha que tem motivos e certamente tem alguns ele tem 39 alvos disponíveis permanentemente para queixas presidenciais todos com gabinete casa carro motorista e mordomias inerentes ao status de ministro ontem reuniu 19 deles para transmitir uma mensagem pública não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo. E só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Ou seja, ele não sabe nem o que está falando. o que manda quê? Vocês não mandam em nada. Eu que mando. Acrescentou. Por isso que é importante que toda e qualquer posição de um ministro, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, Faça uma reunião com a Casa Civil Para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República Para que a gente possa chamar o autor de, da genialidade E possa anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo Ou seja, cara, ele tá mostrando aqui Que ele mesmo não tem mais controle do que os ministros estão falando Ele tá tirando onda com eles, falando assim, Se acham gênios, é, então vem conversar comigo primeiro Ele tá perdendo o controle até com seus ministros Não é com o Congresso é os ministros que estão passando por cima dele Imagina isso Você acha que investidor, certo? Que não é um imbecil qualquer Que não vai colocar um milhão, um bilhão À toa numa empresa Ouvindo uma coisa dessa Vai ter alguma coragem de investir algum dinheiro Então ele foi vai fazendo tudo Gastando em ouro, em prata, em joias Porque é a única coisa que tem né, De esperança de não desvalorizar Antigos e novos aliados Têm observado mudanças em Dilma Que julgam relevantes Neste início do terceiro mandato, dizem-se surpreendidos com a acidez de um líder que habitualmente adotava um tom espirituoso para dar leveza à travessia de situações políticas complexas nos governos de duas décadas atrás. Ou seja, tá velho e ranzinza. Na campanha de reeleição de 2006, por exemplo, ele fez do limão, que era a crise do mensalão, e quase custou-lhe o um mandato, uma limonada. Humildemente, reconheço que nós fizemos coisas erradas, repetia nos comícios ressalvando bem humorado mas com tudo de errado que fizemos o país melhorou muito verdade ou não não importava ele ganhou mais quatro anos na presidência e na na sequência elegeu a sucessora Dilma Rousseff Lula mudou dizem assessores líderes parlamentares e ministros especulam sobre o azedume das críticas contínuas ao próprio governo dos ministérios ao Banco Central, identificam na origem da mudança o impacto de 580 dias de prisão. É possível? Certo mesmo é que as sucessivas queixas públicas sobre o governo revelam descoordenação e falta de controle no centro de comando. Ou seja, dele é impossível, naturalmente, que Dilma conduza seu governo com base na premissa da vida de Homer J. Simpson. Lendária criatura do cartunista americano Matt Growing. Né? Estão literalmente citando simples aqui. Já estava assim quando cheguei. Por isso, no Congresso, já se considera provável que avance numa reforma ministerial ainda neste semestre. Ou seja, o governo do Dilma em ladeira abaixo, tropa, certo? E para que nosso canal continue sobrevivendo, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando da nossa oitava rifa, certo? Tamo junto. Muito obrigado. Participe, apoie o canal através dela e concorra a mil reais do Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.